Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo Vamos continuar aqui com o Limbo A gente encontrou já as primeiras pessoas e aparentemente nada bom Elas estão tentando matar a gente, cara Então já vi que não vai ter muito amigo nesse jogo Se é que vai ter algum, né? Opa Não dá pra subir. Tá, desci o caixote aqui. Sem querer, eu fui tentar escalar a corda e o caixote acabou caindo. Acho que eu vou usar ele pra subir aqui, ó. É, perfeito. Ó, oh, tá vendo? Água até o pescoço, aceitável. Tem um cara morto aqui. Velho, o cara acabou de se matar. Eu não vou falar nada porque a morte dele salvou a nossa vida. Ou melhor, não necessariamente salvou nossa vida, mas. Nos ajudou aí abrindo uma passagem, né? Um caminho. Nossa, galera, isso aqui não tá com uma boa cara. Ah, acho que eu já sei. Nossa, o cara tá com uma pedra em mim. Eu vou pegar um cadáver aqui. Mas ele vai ser útil. Aquele ali que se matou foi útil pra gente passar. E esse aqui que já tá morto há um tempo vai ser útil pra gente não morrer. Olha os bichinhos comendo ali. Engraçado, aquele bichinho ali luminoso Parecia que era o que tava na cabeça daquele cara Ó, na cabeça desse aqui também, ó Estranho, né? E, galera, o primeiro ali Era pra passar no meio Esse segundo aqui Aqui no meio ali é um botão Nossa, tem uns caras aqui com uma zarabatana. Corre. O primeiro morreu. O segundo morreu. O terceiro morreu. Cara, assim, é um pouco coincidência, né? A gente tem duas armadilhas e um buraco com espinho. E tem exatos três pessoas atrás da gente. Cada uma morre em uma armadilha. Sorte? Destino? Eu não sei. Nossa. Eu fiz alguma coisa aqui. Tá, já entendi. A gente aparentemente vai ter que levantar essas duas cordas ali para poder passar. Aquele carrinho ali, a gente deve usar ele para poder alcançar essa corda aqui. pra ser rápido. Beleza. Vou tentar já pular de uma corda para outra. Foi. Agora é um caminho sem volta. Ah, tinha um bichinho aqui. Tem medo da gente. Ué? Ah, galera, agora também toca aquele bichinho na cabeça. E eu não consigo. Eu não consigo parar. Eu consigo diminuir o passo. Andar mais rápido. Chegando no sol, ele troca. Ó, eu consigo andar mais rápido, andar bem devagar. Acho que eu já sei. Esse bichinho aqui. Beleza. Se acontecer de novo, a gente precisa daqueles bichinhos ali pra comer, a... sei lá, o inseto, a larva. Parece uma larva. Uma alavanca aquilo ali, alguma coisa... Olha, ele quer comer aquilo ali. Mas ele tem medo da gente. Eu, hein? Vamos voltar, vamos tentar descobrir o que, que aquele bichinho ali vai agregar pra gente. Oh, pera aí. Pera aí. Foi. Vem, bichinho, vem. Deixa eu te pegar, cara. Ele ativou a roda, vamos ativar essa alavanca aqui Vamos ver o que que dá Tá, aparentemente a gente começou uma chuva Que parada bizarra, velho É uma chuva, cara? Parece que o um encanamento. Ah, Pera aí. Vou pegar esse tronco aqui, tem que botar mais ou menos aqui na metade do caminho. Ah, um pouco mais, então. Vamos ver. Beleza. Cara, sei lá, será que a gente tá talvez no subsolo? Pô, mas é estranho um encanamento a se estourar e começar a chover num cenário tão grande. É estranho, realmente... Eu nem sei pra que que gente usar essa caixa, mas já vou empurrando ela que eu não vejo nenhuma utilidade pra ela aqui. Vou deixar ela aqui. Ali tem uma alavanca. É, deixa esse tem uma escada ali, ó, mas não consegue acessar Eu vou tirar essa alavanca aqui e vamos ver o que que dá Nossa A água tá subindo Vamos, caixinha Esquema. Cuidado pra gente não cair. Nossa, essa caixa aqui tá afundando, cara. Nossa. Aqui a gente ter que abrir também. É um balão aquilo ali? Fecha. Tem que ser muito rápido, Cara. Tem que pensar muito rápido. Tem uma outra alavanca ali. Aí, acho que eu já sei? Vamos abaixar aqui, que acho que não vai subir água desse lado aqui. é isso. É isso mesmo. Se não, parte da água ia para o outro lado a gente perdia. Pra qual lado a gente vai começar? É pra cá. Só paro quando vejo a luz, ó. Trocou. É, mas aí eu vou dar no mesmo. Agora eu vou ter que voltar? Ah, aquele cano está subindo. Ó. Eu vou torcer para esse plano inclinado aqui. E ele sair para a gente conseguir pular nele. É, tá saindo, beleza, é isso mesmo. Já tô vendo até os bichinhos ali que vai comer esse verme da nossa cabeça. Só pular. É, pra cá não tem nada. Bom, galera, é isso. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar. Não esqueça também de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação, pra você ficar dentro de todas as novidades. Até o próximo vídeo. Valeu. Falou.